Olá, eu sou o professor Fernando Thiago, da disciplina de Gestão Estratégica de Pessoas. Hoje nós vamos continuar as, as discussões do módulo 2, Subsistemas de Gestão de Pessoas. Continuando então essas discussões, nós já vimos dois subsistemas, o primeiro de Recrutamento e Seleção, o segundo de Cargos, Carreiras e Recompensas, e hoje nós vamos ver o subsistema de Avaliação de Desempenho, que é o tema da nossa aula de hoje. A avaliação de desempenho nada mais é do que verificar o desempenho das pessoas de acordo com estabelecidos nos seus cargos e de acordo com estabelecidos na sua carreira. Por isso a gente viu a aula de carreira anteriormente. Então, ela mede a relação entre as pessoas e a organização. A organização demanda dessas pessoas algumas atividades, alguns comportamentos, precisa que elas tenham algumas habilidades e a avaliação de desempenho vai medir se essas questões estão sendo bem desempenhadas, se a pessoa consegue realmente desempenhar de acordo com que esses, esses critérios, né? essas características necessárias para desenvolver muito bem o cargo. E também entre as pessoas com a organização, porque as pessoas estão dentro da organização para atender às suas necessidades, seja lá com a remuneração, para atender às suas necessidades pessoais, familiares, né? mas seja também da sua expectativa em relação ao seu crescimento profissional. Então, essa avaliação de desempenho deve medir o quanto essa pessoa pode crescer profissionalmente também. É bem interessante. Trata-se de uma avaliação estruturada, quer dizer, precisa de critérios bem definidos, precisa de um processo muito bem estruturado para que seja feito, para seja realizado, medido e assim avaliado. São bases para decisões gerenciais sobre pessoas. A avaliação de desempenho, por exemplo, é um indicador muito interessante para se promover pessoas, movimentar pessoas dentro das organizações, né? Então, se a pessoa está desempenhando muito bem, está muito próximo de ascender algum cargo, está adquirindo competências, está adquirindo habilidades necessárias para assumir um novo cargo, essas, esses dados do desempenho dessa pessoa vai contribuir para que os gestores possam tomar a decisão de promover ou não é, certas pessoas a algum cargo, né? Da mesma forma, também adaptar as pessoas. Se a pessoa não está desempenhando muito bem em um determinado cargo, né, não está atingindo ali os indicadores mínimos dentro da variação de desempenho, isso acaba sendo um problema para a organização. Mas, de repente, a organização não quer desfazer dessa pessoa, a gente pode adaptar ela para um cargo que seja mais condizente com as suas habilidades, competências, né, seus, seus conhecimentos. Então, é um instrumento muito interessante, para tomar tomada de decisão né, sobre onde colocar as pessoas, né, como as pessoas estão evoluindo. Representa um dos poucos rituais dentro da gestão de pessoas. Aqui na nossa organização, a avaliação de desempenho né, é feita uma vez por ano né, e a gente faz por meio de autoavaliação. Então é um ritual, todo todo começo de ano, a gente vai separar toda a documentação que comprova as nossas atividades e aí lançar no sistema e tem que ter uma pontuação mínima para poder ser aprovado na, na avaliação de desempenho né? e tem também uma pontuação máxima então, mais do que o um x de, x de determinado x de pontos a gente não consegue pontuar mais né? para uma avaliação maior e aí existem várias formas da gente poder comprovar essa pontuação que no caso aqui a universidade exige do professor né? atividades de ensino atividades de pesquisa projetos atividades administrativas e a gente vai poder pontuar nessas essas atividades e assim realizar a avaliação do desempenho então é um ritual né todo ano tem aquele momento né que a gente se prepara separa a documentação é, lança no sistema depois uma comissão vai avaliar essa essas pontuações esses lançamentos para conferir se está tudo certinho é, de repente pede até algumas informações adicionais para poder verificar né e depois sai o resultado final então veja um ritual se for uma outra organização que eu trabalhei era de forma colegiada, né, a avaliação do desempenho. Então, cada cada funcionário, ele era avaliado por pares. Então, vinha lá o seu superior imediato e mais dois colegas para fazer a avaliação do desempenho de acordo com os critérios pré-estabelecidos. Por exemplo, tinha pontualidade, tinha comprometimento com as tarefas, tinha atualização, quanto a gente se atualizava, a né, gente cursos. Enfim, tinha uma série de critérios tá, que eram apontados para para fazer essa avaliação de desempenho. Então, havia essa entrevista né, dos, das, dos três, do, do, do colegiado, né, o chefe, mais dois colegas, servidores, né, e, no meu caso aqui, eu sendo avaliado por eles. Então, a gente se reunia, discutia essa avaliação, eles lançavam as, as notas né, da, da minha avaliação, e depois, no final, eu dizia se concordava ou não com aquela avaliação, se eu não concordasse, eu podia fazer os apontamentos, do que eu não concordava, fazer uma nova rodada. E aí depois publicava essa, essa avaliação de desempenho. Então, é um ritual. Ah, existem revisões a cada ciclo. Né? É claro que, como a gente viu nas disciplinas anteriores, a estratégia ela se modifica ao longo do tempo. E os critérios de avaliação de desempenho também devem ser intimamente ligados à estratégia. Por exemplo, eu, eu tenho que avaliar as pessoas que trabalham na minha organização de acordo com as minhas necessidades estratégicas de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, se eu preciso de pessoas para atender o seu, os clientes de uma forma mais intensa, né? então, os critérios de avaliação de desempenho vai ser, por exemplo, comportamento de empatia, de respeito, né? se a pessoa trata os clientes com mais urbanidade, se eles são proativos para atender o cliente, então são indicadores muito bons de comportamento, de conhecimento, se eles estão se atualizando Sobre os, os conhecimentos em relação aos produtos que são vendidos, né, em relação a habilidades, se eles estão é, se atualizando em técnicas de vendas para poder trazer novas ferramentas, por exemplo, entrar um pouco na parte digital. Então, tudo isso pode ser um, critérios importantes para avaliar o desempenho de vendedores, isso dentro de uma estratégia de expansão para adquirir mais, mais clientes. Não adianta nada, por exemplo a minha expansão é extremamente agressiva, né? estratégia é agressiva para adquirir novos clientes, mas a avaliação de desempenho não coloca nenhum item que promove essa, essa velocidade voraz aí para adquirir clientes. Né? Então, é interessante a gente verificar esse alinhamento estratégico em relação aos critérios, e ele se modifica. Cada vez que o um planejamento estratégico se modifica, é necessário fazer é, revisões desses critérios. Também, é claro, né alguns ajustes ali pontuais para poder revisar cada ciclo são interessantes também, porque nem todo planejamento ele é perfeito, então é possível de ser se revisado. Outro tipo, né agora vamos ter os tipos de avaliação de desempenho, tem várias formas, até mencionei um pouco o exemplo agora dos vendedores, mas o primeiro deles é a avaliação de performance e excelência operacional. Se a gente pensa em vendedores, seria mais ou menos como se fossem as metas de vendas. Né? Então, todo mês, por exemplo vendedores de lojas de imóveis, né, eletrodomésticos, eles têm uma meta de venda mínima, que ele tem que bater para poder é, o seu salário por completo. Tá? E o que ele passa nessa meta, normalmente, existe uma comissão, que paga um pouquinho a mais, então isso acaba incentivando esse pessoal a vender. Mas aquele funcionário, que o vendedor, que acaba não batendo as metas mês a mês, ele realmente tem que passar por uma revisão, aí para conseguir é, chegar nessas metas. A gente pega, por exemplo, o setor bancário, utiliza muito isso, né? As metas de, de produção, enfim, é, mais performance operacional mesmo. é Do esforço, quanto aquela pessoa, independente do processo, né? Ela consegue melhorar o processo, para melhorar o, o desempenho da operação. Então, por exemplo, de repente ela passa um pouco da hora para poder resolver, né? Geralmente é uma, uma medida de comprometimento. A gente pode também avaliar o, o desempenho individual ou de equipe, né? Geralmente, o individual é quando é mais fácil. Vendas é muito interessante esse exemplo, porque dá para avaliar muito bem o esforço individual quando a gente tem um sistema de formação gerencial que lança as vendas com o nome do vendedor. É bem fácil a gente verificar isso. Agora, existem algumas funções que são mais difíceis de medir individualmente. Por exemplo, se a gente pega um assistente administrativo, é difícil medir assim, individualmente o é um esforço para medir o desempenho dele é mais complicado. Agora, se eu pego e meço o um esforço da equipe ali, por exemplo, do setor de contabilidade, ah, de repente, assim, é, zero erros de, de falha de procedimento, é, redução de custos de tributos, então, dá para colocar vários tipos de desempenho, além dos comportamentais, de habilidades, né, etc. Então, a gente também tem que medir o comportamento e as competências, como naquele exemplo lá de vendas, medir empatia, é, se a pessoa realmente trata com urbanidade, se ela é mais focada ou então se de repente ela tem um espírito mais inovador são exemplos aí de medir o comportamento né? e as metas né as metas muito ligadas aí também à avaliação de performance né, de assinantes as metas elas têm uma dupla função né? e uma dupla preocupação elas são importantes para poder direcionar as pessoas ao quanto elas têm que realizar mas ao mesmo tempo se elas não são muito bem desenhadas bem definidas você pode exigir um esforço impossível do trabalhador. Isso pode causar prejuízos aí, né, psicológicos para o trabalhador, ele pode se frustrar, né, pode ter uma cobrança excessiva. né? Então, é realmente preocupante. As metas têm que ser muito bem definidas. Né? Até teve uma entrevista do, do Elon Musk, que ele falou lá na entrevista dele que ele cobra dos trabalhadores dele 40% do, das metas. Então, por exemplo, define as metas, lá, ah, mas os trabalhadores têm que cobrar 40% para o pessoal trabalhar mais tranquilo. Então, ele viu que com esse procedimento, é, realmente o desempenho melhorou muito. Porque a pressão para poder bater as metas pode ser prejudicial e as pessoas acabam se frustrando, não conseguindo, né, desistindo de bater a meta, se ela for muito rigorosa. Aqui tem algum, um exemplo aqui de avaliação de desempenho é, por competências. Então, por exemplo, a primeira competência ali a ser avaliada é se a pessoa tem a visão do negócio. Quais as atribuições e responsabilidades que ele deve desempenhar dentro da organização? Então, a gente vai verificar se dentro dessa competência de visão do negócio, se ele desempenha essas atribuições e responsabilidades ali descritas. Então, avaliando um, um trabalhador, a gente vai verificar se ele executa atividades de apoio à operação que exige a aplicação de conhecimento técnico sob supervisão. Então, quer dizer, a gente quer avaliar se a pessoa realmente é, desempenha essas atividades de apoio à operação, de acordo com o que é exigido dele, né, a partir do conhecimento técnico dele é, e avaliado pela sua supervisão, apoiado ali na né, sua supervisão. Então, o primeiro quadrinho ali, o NA, significa que ele não atende. Então, se ele não executa essas atividades, né, que exige o conhecimento técnico, então ele ainda está é, muito fora aí de ser muito bem avaliado. Mas, de repente, ali, ali, alguns elementos ali da as atividades necessárias, ele executa, mas algumas coisinhas ficam de fora. Então, a gente, ali no caso, né, desse exemplo, está marcado o número 1, que é a letra D, em desenvolvimento. Quer dizer, não atende perfeitamente, mas ele está em desenvolvimento, ele está aprendendo, está em treinamento, então ainda pode, pode melhorar. No caso, se ele atendesse, a gente marcaria ali na letra A, atende. Agora, se ele realmente executa perfeitamente, faz mais do que é o exigido, a gente marcaria o número 3, que é o supera. Então esse é um modelinho assim de avaliação de desempenho que a gente pode utilizar nas organizações. Você cria os critérios, né, as competências que o cargo exige, as atividades e responsabilidades de cada uma dessas competências e verifica se o trabalhador não atende, está em desenvolvimento, atende ou supera. E aí essa ficha ela pode ser preenchida pelo seu superior imediato, né, pode ser preenchida numa decisão colegiada, né, você pega, por exemplo, o supervisor imediato, o supervisor do supervisor imediato, então pega ali os, os líderes que trabalham na equipe, ou pega algum colega de, de trabalho para poder fazer essa avaliação, né? ou então até mesmo fazer uma, uma é, pegar um avaliador de fora ali do, da equipe, né? do, do setor, para poder fazer essa avaliação, mas de, que de alguma forma consegue enxergar o trabalho desse trabalhador, né? para poder avaliar. Então ele tem outras competências, por exemplo, foco no cliente, domínio de tarefa e processo, orientação para resultados é um modelinho muito interessante para a gente poder fazer a avaliação de desempenho. Mas, como dito, tem vários modelos. Né? Tem, no caso, por exemplo, eu disse que é uma autoavaliação, você mesmo preenche, lá, comprova uma documentação, tem vários modelos. Aqui também tem um, um problema em relação, principalmente, quando a gente fala em, em termos de métodos, né? em termos de, de capacidade do próprio trabalhador. Quando a gente coloca o um indicador de, de desempenho, ele deve ser muito proporcional ao que é exigido do trabalhador, porque se a gente cobra uma responsabilidade excessiva do trabalhador, ele pode é, gerar muita ansiedade, medo, perplexidade, né? Ele pode desestabilizar psicologicamente, né? E de repente esse essa ansiedade ali, esse medo de não conseguir é, responder essa responsabilidade, ele pode não desempenhar muito bem o trabalho. Então, quando a gente é, coloca uma pessoa no cargo, e esse cargo exige uma responsabilidade muito alta, a gente tem que ter uma pessoa que consegue dominar essa responsabilidade. E, ao mesmo tempo, é, por outro lado, né, a gente também tem que colocar uma pessoa no cargo, mas ela tendo o conhecimento correto para poder desempenhar esse cargo. Ela tem que ter capacidade exata para poder desempenhar esse cargo. Se não, se ela tiver pouca conhecimento para desempenhar, ela vai... Gerar medo também, perplexidade, né? ansiedade, porque ela não tem conhecimento para poder resolver aquele problema, né? desempenhar a sua tarefa. Ao mesmo tempo, quando a gente tem uma pessoa extremamente capaz, mas num serviço que não utiliza as capacidades dela, né? se a gente pega uma pessoa ali com pós-graduação, em administração, por exemplo, né? e coloca ela para fazer serviço de office boy, realmente ela vai ficar extremamente frustrada, agorrecida, vai né? gerar ansiedade, porque ela pode dar muito mais do que ela está entregando. Então tem que ser muito bem medido, né, dentro dessas escalas aí de desafios e de capacidades, é, como medir a avaliação de desempenho dessas pessoas né? e colocar ela dentro do cargo. Bom, agora vamos falar um pouco do desligamento. É, o desligamento é um problema né, muito comum nas empresas, as pessoas demitem, pessoas o tempo inteiro, né? e A ideia é que a gente evite demitir o máximo possível. E aí o subsistema de gestão de pessoas, eles vêm para poder contribuir para reduzir essas taxa de demissão. Na verdade, a gente chama até de taxa de rotatividade de pessoas dentro da empresa. Quer dizer, o quanto as pessoas saem e entram. Né? E aí a gente pode medir isso por um ano, por um semestre, né? por um cada dois anos. Depende quantas pessoas saem por ano na organização e a gente pode fazer um controle disso, medindo essa taxa de rotatividade. O desligamento é um problema sério e é um problema motivado principalmente é, por não fazer as atividades de recrutamento e seleção corretamente, e não fazer as atividades de avaliação de desempenho corretamente, os treinamentos corretamente. É, cerca de 91% dos leitamentos são, são por fatores comportamentais, então a gente às vezes deixa de lado as técnicas, as ferramentas para medir as competências comportamentais das pessoas no, na, na etapa de seleção, e acaba trazendo pessoas que acabam não se adequando muito bem em termos comportamentais dentro da empresa. Né? É, de repente a pessoa é um, um excelente técnico, é, domina os conhecimentos, consegue trabalhar como ninguém, mas não consegue se relacionar com as pessoas. Isso com certeza pode gerar um problema na organização. Né? Então, essa fase para medir os comportamentos é muito importante tanto no recrutamento e seleção como na avaliação de desempenho. É um importante momento também o um desligamento para reflexão do processo de recrutamento e seleção e avaliação de desempenho. Né? Como dito, tem que ser colocado avaliações de comportamento tanto no recrutamento e seleção como na avaliação de desempenho. E é um momento muito interessante para se conhecer os problemas da organização, porque a pessoa quando está saindo, ela já, tá, quer dizer, ela já não está muito contente com a empresa, né? Já vai ou foi mandada embora ou vai sair por conta própria, por algum motivo ela não quer mais ficar na empresa ou não poderá ficar mais na empresa. Então é a hora de fazer aquela entrevista de desligamento e conhecer mais um pouco assim a fundo os problemas da organização. Normalmente as pessoas acabam falando. Por fim, né, a avaliação de desempenho é um instrumento essencial para gestão direcionar o comportamento das, das pessoas. Então, seu se ponto lá na, na, nas métricas de avaliação de desempenho nos, nos indicadores, alguns pontos comportamentais, né, em relação às atividades, né, às, questão até da própria cultura, né, a, a, o que a pessoa tem que entregar, não só de, de é, eficiência produtiva, né, não só os produtos, os processos que ela tem que desempenhar, mas também os comportamentos que ela que ela tem que tem que entregar, tem que desempenhar a gente acaba direcionando as pessoas para para poder atender esses comportamentos. Por exemplo, na, nas indústrias de mineração, um dos comportamentos mais solicitados é a questão do acidente de trabalho. Então, a pessoa que que causa acidente de trabalho, né, o comportamento dela, é, vamos dizer assim, acaba gerando algum tipo de acidente de trabalho, é extremamente mal avaliado. Eles não, não querem que isso aconteça de forma nenhuma, né. Então, ele pode direcionar, Então vai ser a pessoa vai ser mal avaliada e vai receber uma comissão ou vai deixar de receber algum benefício por conta disso. E acaba direcionando o comportamento das pessoas. Uma vez que este geralmente é utilizado para promover, movimentar ou recompensar pessoas. Então, a pessoa acaba deixando de ser recompensada, de repente não acaba não sendo vista como possível pessoa para receber uma promoção. Então, é uma, uma ferramenta muito interessante. Para a gente conseguir fazer com que a estratégia da organização seja realizada por meio das atividades das pessoas.